César, eu sou de Patos de Minas, interior de Minas Gerais. Eu sempre senti isso com a mão esquerda, eu falava, achava que a minha mão esquerda faltava assim, uma, um uma facilidade assim para poder me acompanhar em ritmos brasileiros, sambas, essas coisas tocar uma mão esquerda mais rítmica com a mão direita mais coordenada. Aí um dia eu vi o Fábio Torres tocando com o trio dele, né, o Trio Corrente, né, e eu falei: nossa, cara, é isso aí que eu queria fazer, que eu queria conseguir. Fiquei doido, né? Virei fã dele mesmo assim, porque eu fiquei impressionado com a esquerda dele, né? Aí no final do ano passado, 2016, ele lançou o curso e eu fiquei doido, né? Eu custei a esperar chegar a pré-venda para eu comprar, porque eu sabia que ali dava solução para essa dificuldade minha. Se amei, né? São só 72 exercícios só, mas a gente passa um tempão fazendo né, os exercícios porque eles, apesar de ter muito exercício espelhado, que você toca o exercício é igualzinho, só que o que você faz nessa mão agora, você vai fazer nessa mão na mão esquerda e o que você fazia na mão esquerda faz na direita, né? Parece que é outro exercício muito diferente. A gente tem que começar tudo de novo, às vezes é muito difícil. Eu gastei mais ou menos um ano para fazer todos os exercícios. Até os três estudos, até o último estudo, que é esse aí que eu tô tocando, né, o piano. E, e ainda tem muita coisa para melhorar, assim. Tem alguns exercícios que eu tenho que fazer de novo, várias vezes, né. Eu não consegui fazer os, os exercícios rapidamente, assim, passar rápido. Porque eu fui gastando, assim, um tempo a fazer. Eu tinha que pensar muito nos, nos exercícios para coordenar bem, né. Mas parece até mágico, assim. A gente vai resolvendo os exercícios, assim, de uma forma que... Assim, de uma hora para outra, você se vê tocando aqui, você pensa, poxa, que legal que eu consegui tocar. Uma coisa que eu achei fantástico desse método é que os exercícios são muito musicais, eles são bonitos, assim, eu tava na minha sala lá no conservatório, onde eu dou aula treinando, os colegas chegavam o que você tá tocando aí? Aí ficavam ficava todo orgulhoso, né, ah, esse aqui é um exercício que eu tô fazendo, pô, mas legal, bonito, hein? eu comecei a fazer os exercícios, o primeiro é uma bolsa nova. Você faz a clave da bolsa nova no meu direito e a mão esquerda marca o tempo. Depois o tempo vem caindo nas quatro semicolcheias dentro do, do tempo. É, eu pensei ah vai ser fácil, né? Mas quando eu comecei a fazer, eu vi que, eu, que era difícil para mim. E aquilo que é difícil para a gente é aquilo que a gente precisa aprender, né? E aí eu fui fazendo e consegui fazer. Foi, foi ficando fácil com o tempo, né? E hoje eu sinto que é mais fácil, então, significa que eu melhorei, né? Eu achei que o exercício me ajudou demais a melhorar minha memória rítmica, sabe? São muitos exercícios que a gente tem que tocar muitos ritmos diferentes, né? Mil e um ritmos caindo em lugares diferentes do compasso. Eu achei que isso me ajudou a, a memorizar mais, mais ritmos, né? Então hoje, quando eu, por exemplo, escuto CDs, eu tinha essa dificuldade que os caras quebram tudo lá e saem do, do tempo lá, não é que sai do tempo, né? Eles deslocam os ritmos no compasso e eu ficava perdido, sabe? Essa questão de dissonância rítmica, né? Me ajudou demais a saber onde que tá o primeiro tempo. E para mim a coordenação motor puxa vida, como me ajudou para tocar outras coisas, outras músicas, né? É importante a gente fazer esse curso e a gente... É, e aplicando aquilo do que a gente já toca, experimentando, né, misturando o velho com o novo, então puxa vida como me ajudou na minha coordenação motora e eu senti que ele não me ajudou só a tocar melhor, mas ele me ajudou a, a assim conhecer mais da minha própria cultura musical do meu país, né, saber quem eu sou e hoje eu me sinto um pouco mais um pianista popular brasileiro. As dicas que ele dá no, no curso, nas os vídeos de instrução, elas são fantásticas. Tem uma dica que eu gostaria de compartilhar, né, que eu aprendi que pra mim foi muito legal, é que geralmente quando a gente toca na última sem né a gente costuma um, tocar no susto né e a gente tensiona pra tocar. Então eu falo assim, ó é somente um lugar no, no compasso você só tem que tocar em um lugar no compasso é a mesma coisa de tocar no primeiro tempo quando você toca relaxadamente. Então isso aí pra mim fez uma diferença muito grande porque quando eu tinha que tocar esses ritmos assim eu tocava sempre no susto eu gostaria de recomendar esse curso e, e não só recomendar, mas dizer que esse curso é obrigatório para todo pianista popular brasileiro. A gente tem que fazer esse curso para a gente poder explorar a nossa música e conseguir tocar mesmo aquela música que é a nossa, que é a música brasileira. Então, super recomendado aí. Que legal uma pessoa do nível dele né, poder colocar o conteúdo dele na internet para a gente que é Interior de lugares mais longe, dentro né, de São Paulo, poder ter acesso a esse conteúdo aí, É né? Então, fantástico! Eu só tenho a agradecer.